E todo mundo sabe que emenda parlamentar, historicamente, é feita para chantagear voto em época de eleição. E eu concordo. É feita para chantagear voto em época de eleição, sim. Não admito que digam que a emenda parlamentar ao orçamento é para chantagear quem quer que seja. Essa casa não é lugar de chantagista. É bom que respeitem esta casa. A reforma da Previdência é necessária, é urgente, é muito mais importante do que a PEC do Orçamento. Isso é a mesma coisa de que o plenário parasse para juntar o grampeador nessa comissão e está pegando fogo na comissão ao lado. Nós precisamos resolver o que é mais urgente, são as big rocks, é uma uma pesquisa que foi feita, nós temos que resolver o que é mais difícil, o que é mais urgente, o que é mais necessário. E me parece que é unânime que a reforma da Previdência é essa situação. Então, pessoal, é, gostaria muito que votassem não esse requerimento para que nós apreciássemos a reforma da Previdência, porque ela, sim, é a mais urgente, é a mais necessária, independente se vai ser contra ou a favor ninguém está dizendo aqui ou discutindo mérito é só uma questão de organização e um ponto muito importante é que nós estamos passando caso aprovássemos esse requerimento, passando a imagem de que nós estamos muito mais preocupados com o nosso umbigo do que o futuro do país porque as emendas parlamentares são impositivas pelos parlamentares, pelos deputados será que é isso que a população quer discutirmos a reforma da previdência ou a indicação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 é feita para chantagear voto em época de eleição, sim, historicamente. Tanto que o Partido Novo e eu somos contra, inclusive, as emendas parlamentares. Quem decide o que faz com o orçamento é o Executivo. Porém, como não é isso que está sendo decidido agora, o que nós queremos dizer é que a população, a grande mídia, não vai entender de que nós resolvemos primeiro a emenda impositiva de nós, parceiros parlamentares, porque estamos vendo para o nosso próprio umbigo. Nós precisamos votar e enfrentar com coragem a reforma da Previdência. Muito obrigado. Eu não posso ouvir calado o que o deputado do Novo acabou de proferir nesta casa. Quero falar em nome da Constituição brasileira. Nós temos uma Constituição que tem o seu ordenamento orçamentário em uma interface permanente entre os poderes. No primeiro ano de cada legislatura, ao fim do primeiro ano de cada legislatura, nós temos que votar a lei de diretrizes, orçament... perdão, o plano plurianual, que valerá pelos três anos desse atual governo e pelo primeiro ano do próximo governo. A cada ano, nós também temos que votar, no primeiro semestre, a lei de diretrizes orçamentárias e, no segundo semestre, votarmos o orçamento da União. Esse é o um modelo constitucional consagrado na Constituinte de 1988, da Constituição de 1988. Aqui, os deputados têm direito, sim, de intervir na elaboração do orçamento, de intervir fazendo emendas, fazendo modificações, ajustando, porque, afinal de contas, apesar desse momento que nós estarmos vivendo, de pessoas quererem desmoralizar esta Casa, eu quero dizer que é justamente quando o Parlamento se cala que a trama desembestada da injustiça corrói o corpo e a alma das nações. Esta Casa tem prerrogativa e tem moral. Se algum aqui comete atos falhos, cada um que responda pela sua moral. Se o Partido Novo, ou quem falou pelo Partido Novo, tem dúvida sobre o papel que cada deputado exerce nas suas ações para fazer a sua, a sua ação perante o orçamento? Que aponte claramente de quem está falando. Mas eu, senhor presidente, não admito que digam que a emenda parlamentar ao orçamento é para chantagear quem quer que seja. Essa casa não é lugar de chantagista. É bom que respeitem esta casa. Não é justo que as pessoas se elejam para vir para cá, para fazer discurso, para desmoralizar essa casa. Já basta o que está acontecendo aqui. Nós temos que valorizar o parlamento, seu presidente. E eu espero que o Partido Novo, até pelo nome, contribua nessa construção e não faça esse tipo de discurso. Ninguém aqui, ninguém aqui está chantageando, ninguém, ninguém. Eu respeito as emendas que os deputados do PSOL, do PT, do DEM, do PMDB, qualquer um fazem. E não é justo essa ilação, essa ilação irresponsável que queira desmoralizar esta casa. Portanto, eu peço a Vossa Excelência que retire das notas taquigráficas esta afirmação caluniosa de que se usa emenda nesta casa para fazer chantagem. Se o deputado apontar quem é que faz isso, ele encaminha esse nome para o Conselho de Ética, deputado. Mas Vossa Excelência não tem direito de levantar a sua voz para fazer este papel nesta casa. Desculpe a minha indignação, desculpe o meu tom, presidente. Mas realmente é revoltante ouvir esse tipo de coisa aqui nesse nosso trabalho. Muito obrigado. Senhor, senhor presidente, como vota! Eu queria também fazer um breve comentário a respeito da posição do novo. Presidente, são um partido é de pessoas que não têm conhecimento do Brasil que dizem que as nossas emendas não são importantes, não são importantes para a gestão lá na ponta, lá no meu estado de Roraima. Não é o executivo que sabe, não é a Brasília que sabe que nós precisamos. São os deputados, senadores que representam aquele estado longínquo lá. E eu realmente quero aqui parabenizar é, as, as, a palavra do, do Arthur, e que foi um pouco é, daquilo que nós pensamos nessa casa. E... Gostaria de corroborar com o que o nosso vice-líder aqui na comissão que lidera os nossos trabalhos, deputado Arthur, terminou de falar, lamentar a atitude do colega do Partido Novo, que eu fui um dos que, aquecendo o pedido deste partido, votei para que eles devolvessem um fundo partidário, atendendo um pedido de um colega do meu estado, do Partido Novo. Agora, eu estou aqui, não sou chantagista, como muitos dos meus colegas também não são, nós não aceitamos esse tipo de ilação na CCJ. O colega precisa se retratar. E eu tenho convicção, conhecendo o líder do Partido Novo, que é o deputado Marcelo Van Ratt, ele não concorda com esse tipo de ilação aqui. Então, gostaria, senhor presidente, que houve uma solicitação de retirada das notas taquigráficas. E gostaria que, Vossa Excelência aquecesse o pedido do deputado Arthur. Então, a nossa orientação é, sim, com o nosso repúdio a essa fala lamentável aqui na CCJ. Não, só aproveitando esse tempo para dizer que a minha fala extrapolou e muito a minha intenção. Eu sei que muitos deputados, aliás, a maioria dos deputados são pessoas boas e de boas intenções. Não foi isso que eu quis dizer, muito menos generalizar. Então, eu concordo em parte com o deputado Maia pela fala dele, porém, o que eu quero explicar é que o Partido Novo, que tem que ser revisto o Pacto Federativo e o dinheiro precisa ficar nos municípios, para não fazer um passe do dinheiro para o governo federal. O governo federal através dos parlamentares, mandem as emendas para os municípios. É isso que entende o Partido Novo. Se o, que o dinheiro fique nos municípios e não no governo federal. É, esse é o ponto. Uma outra coisa, o Estado de Santa Catarina tem 295 municípios. Eu não sei quais são as necessidades de todos os municípios. E, invariavelmente, ele acaba mandando a verba para os municípios que ele conhece mais. Para concluir, não foi com o objetivo de ofender ninguém, e sim esclarecer. Essa é a, a, a intenção do Partido Novo, rever o Pacto Federativo para que não precisamos mais. É óbvio que, enquanto que elas existam, que sejam da melhor forma possível. Muito obrigado.